Bonjour! Hoje segunda-feira de Páscoa Porque aqui a Páscoa se comemora hoje, na segunda-feira É feriado hoje aqui na França Pronto, aí eu vou fazer hoje uma verrinha Uma verrina. Eu não sei qual é a tradução Mas eu vou mostrar para vocês No final vocês vão ver o que é, né? Eu vou mostrar para vocês os ingredientes e como fazer. A verrina ela pode ser servida na entrada, no momento que a gente vai começar a, a refeição, ela serve como entrada. Hoje eu vou, como ela, ela vai ser para entrada hoje, eu vou colocar no recipiente grande assim, mas se não ele pode ser colocado em recipientes bem pequenininho quando serve especialmente para verrina né o, o conteúdo o continente aqui ele quando a gente utiliza para fazer a na em aperitivo para o drink ele é, ele é bem pequenininho que aí a gente pode comer vários né mas aqui não agora eu vou fazer somente que é para a refeição daqui a pouco aí eu vou fazer em grande recipiente aí serve como entrada pronto eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz <música> Pronto, gente, eu vou mostrar a vocês agora os ingredientes para fazer minha verrina. Eu vou até saber o, o, o que é que significa verrina em português, mas eu não sei, pelo momento eu não estou sabendo. Pronto, eu vou precisar de azeitona verde, sem caroço. Vou precisar, a azeitona vai ser para fazer minha tapenada. Tapenada é aquela pata de, de azeitona. É espanhola, né? Mas do... a gente utiliza muito, a gente come isso muito no sul da França e também na Espanha. Para fazer minha tapenada, eu vou precisar de anchois, anchois, é ancho, ancho, anchofra, né? Acho que é anchofra, não sei como é que a gente diz. E também vou precisar de um dente de alho. Um dente dentinho de alho com o óleo de oliva. Eu vou mixar tudo isso aqui, vou precisar para minha verrinha de tomate, tomate, tomate cereja, tomatezinho pequenininho. mas se você não tiver, pode colocar uma tomate normal, porque ela aqui vai ser bem picadinha. Eu vou levar pra, no fogo com óleo de oliva, né, com óleo de, azeite de oliva, com um coulis de tomate, um porreiro de tomate, né? E para minha verrinha eu vou precisar também de basilique. Normalmente é o basilique fresco. Aqui em casa normalmente eu tenho basilique fresco, mas lá a estação não está me permitindo. né? E fromage de chèvre, O queijo de cabra é fresco, né? Esse aqui, queijo de cabra fresco. Vou precisar também de creme de leite. Vocês vão ver como é que eu vou proceder agora, né? Pá. Pronto, eu cortei bem pequenininha as tomates. Agora eu coloco minha purê de tomate e óleo de oliva. Deixar ele no fogo agora O tempo que eu vou fazer minha tapenada Colocar um pouquinho de sal também né? Salgar bem pouquinho Ah, coloquei muito sal E também colocar o poivre o Poivre Sal e ver colocar o sal e a, a pimenta, a pimenta do reino. coloco. Coloquei a pimenta do reino. Minha tomata já fica boa, tá vendo? Eu experimentei e eu achei ela um pouco, como não é a época ainda da tomate, eu achei que ela estava um pouco ácida. Aí eu coloquei uma colherzinha de uma colherzinha de chá de açúcar. Não tem problema, gente. É porque ela tava muito ácida para não ficar com esse gosto ácido, nada. Pode colocar se for muito ácido, pode colocar um pouquinho de açúcar, somente para dar aquele o mel para aqueles que, é que gostam, Eu quando eu faço isso eu coloco o mel ou açúcar. Se a tomate estiver muito ácida, se não se ela tiver bem docinha na época do verão, eu não boto nada, não acrescento nada. Eu vou colocar minha minhas azeitonas aqui no mixer. O dentinho de alho, eu acho que não vou colocar todo não, porque senão vai dar muito gosto. E o anchofe eu também não vou colocar não, porque... Mas você coloca se você for fazer porque eu, eu acho que vai ficar salgado. Esse aqui tem sal e ó, tem celiá. Olha do celiá. E com o sal que eu já o sal que eu coloquei na tomate eu acho que vai ficar um pouquinho salgada. Pronta. A tapenada é a, as olivas são as olivas com o alho e o óleo de oliva para ajudar na na mixagem, né? também dá um gostinho né acentuar o, o gosto da da oliva pode botar né para botar a gosto eu, aqui eu tudo eu cozinho com, com azeite de oliva olha aí gente minha tapenada que foi que deu essa pata aqui a famosa tapenada espanhola ou mesmo no sul da França azeitona passada no liquidificador com alho anchofra eu acho que é ancho anchoa o peixinho aquele peixinho né e azeite de oliva mixado isso aqui você faz pega rodelinhas de pão frito e tartina essa pata aqui, no pão frito, é a coisa mais deliciosa do mundo. Para tomar com uma cervejinha, com um vinhozinho, é ótimo. Eu também vou fazer um negócio ali, vou mostrar outra coisa que você pode fazer com a tapenada. Vou fazer outra parte e vou mostrar. Essa daqui é para minha verrinha. Isso aqui é o queijo de cabra. Mas você vê que ele é bem cremoso. Brasil, você não encontrar isso? Você também pode botar aquele queijo que é requeijão que a gente come de manhã, né? no café da manhã. Eu acho que você colocando requeijão e dando um postinho com um pouquinho de alho, eu acho que vai ficar delicioso também. Pronto, isso aqui eu vou colocar meu creme, meu creme de leite ainda aqui dentro e pronto. Depois eu mostro a, a suíte. Olha aí gente, já terminei de dresser, Leverinha. você coloca uma camada de tapenada, uma camada de tomate e a camada de queijo de cabra ou queijo que você encontrar assim que seja com essa textura né, o queijo misturado com creme de leite. E tá pronto aqui. Você coloca na geladeira porque tem que servir fresco. Olha aí as camadinhas e já tá pronto para... aqui ele tá um pouquinho quente, mas você coloca na geladeira e serve fresco. Tá certo? Pronto. a Rainha de Magnolia. Agora eu vou fazer para vocês é, um um gostozinho com a tapenada. Eu pego a parte folheita, a massa folheada, eu já compro pronta, né? Tá vendo lá foi é a massa já prontinha? Pronto, eu coloco a tapenada aqui e depois eu vou cortar e colocar no forno é delicioso todo mundo adora a tapenada vocês estão lembrando que é azeitona de preferência verde porque 100 gramas de azeitona verde são 100 calorias 100 gramas de azeitonas pretas são 300 calorias a azeitona preta ela é mais calórica que a verde por isso que eu prefiro fazer <risos> com azeitona verde Aí agora eu vou colocar a tapinada aqui, aquela pata tapenada que eu fiz ainda agora. E depois eu vou por... eu já coloquei a, ma... a tapenada aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou enrolar. Eu enrolo vou pegar a pata, enrola assim, ela já tá um pouco. Enrola até o meio, vocês estão vendo? Depois eu enrolo essa parte aqui, porque a parte tá mole. Aí fica meio difícil de enrolar. Com a temperatura, quando ela sai da geladeira, aí fica mole, fica difícil de trabalhar. Aí eu, às vezes eu coloco no... Numa... Na geladeira, mas lá eu tô sem tempo para colocar no meio Corta assim. vocês eu aconselho colocar na geladeira para que ela fique um pouquinho mais dura para trabalhar, tá certo? Eu enrolei de um lado enrolei do outro, as bandinhas veio se encontrar no meio, lá e depois cortei, cortei nesse sentido. Vocês veem, não sobrou quase nada da mata, só que eu vou. Colocar com um pedaço de pão, vai com o resto do queijo, vai ser delicioso. E hoje à noite, para a consciência ficar menos pesada, eu já preparei andivas, tá vendo? Andiva eu coloco, eu corto, lavo e depois coloco no. passo suar na, no óleo de oliva, no azeite de oliva. Bom, durante 20-30 minutos e elas já estão prontas para consumir, para comer, <risos> e eu vou comer hoje de noite, isso aqui é para meu jantar com um filet, com um, um filet, com leve de noite, já está pronto, já preparei, pronto.